Thank you. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na manhã de sábado, 5 de junho de 2021, acordamos com a notícia desoladora que dava conta de que DJ Pizzy Boy tinha partido para a glória eterna. Ficamos sentidos com esta notícia e chocou todo mundo. Infelizmente aconteceu. E agora trazemos aqui alguns detalhes que foram revelados sobre o passamento físico deste grande DJ angolano. Segundo informações, Pizzy Boy deu entrada no banco de urgência da clínica privada da India com seu estado de saúde delicado, onde o mesmo teve que sofrer uma intervenção cirúrgica de emergência. Segundo as fontes médicas, a cirurgia tinha sido feita com sucesso, mas infelizmente, ao longo da madrugada, DJ Piziboi teve um conjunto de complicações e infelizmente não pôde resistir e às 6 horas da manhã do dia 5 de junho de 2021, verificou seu fim do ciclo de vida de DJ Piziboi. Toda a família nós endereçamos os nossos sentimentos. Muita força nessa hora. Panque Matheus Canal Alacete. Estamos juntos.